Any timeline. Any universe. Agora nós temos mais informações sobre o filme The Flash. Por mais que seja através de vazamento, que não é uma coisa muito boa, né? Mesmo assim, eu trago para vocês hoje a minha análise completa de todas as artes conceituais que foram vazadas para a gente através desse teaser de apenas dois minutinhos. Então, eu já quero pedir para você, já encarecidamente, para deixar o like aqui embaixo aqui. Se você gosta desse tipo de análises no canal, também não esqueça se você for novo, por favor, se inscreva aqui embaixo no botãozinho vermelho de inscrever-se. Além disso, também ative o sininho para sempre ser notificado quando eu postar um vídeo novo. Caso você queira um pequeno plus, recomendo que você também me siga no Instagram, porque lá eu aviso com um dia de antecedência quando que o vídeo vai sair. Então se faz é longa, bora começar a análise do vídeo de hoje. Vamos então começar com esta imagem que é na verdade é a que mais explodiu a cabeça do pessoal, né? Gente, antes de começar, já vamos lembrar uma coisa já. Artes conceituais são apenas conceitos que o diretor tem, ou seja, ideias que ele tem que nem sempre vão pra frente, tá? Então vamos manter os pés no chão. Claro que como se tratar de um filme de multiverso, a gente pode esperar de qualquer coisa. Mas ainda assim, nós temos que tomar cuidado para que a queda não seja tão grande. Assim como o multiverso é loucura... Vamos começar então de cara já mesmo com o Christopher Reeve, né? Que no caso está estampando a maior parte aqui, na verdade, dessa imagem. Que é no caso duas versões dele. E atrás está o vilão clássico, o Zod. O famoso ajoelho-se perante Zod. Rise before Zod? No. Kneel before Zod. E a gente tem aqui atrás o Michael Shannon de Zod, pelo menos o povo tá falando que é ele aqui atrás, né? E a gente tem, também tem três Mulheres Maravilhas, uma aqui, uma aqui e outra aqui para finalizar. Eu acredito talvez que seja o Ben Affleck, aqui talvez, e aqui seja algum outro personagem que eu não sei dizer quem que é. Temos aqui o Michael Keaton como Batman. Temos o próprio Ben Affleck como Batman aqui também, do Zack Snyder. Temos aqui um outro Batman que se eu tivesse que chutar, eu talvez diria que era o Batman Christian Bale. Mas eu não sei dizer, cara, o certo. Por mais que a boquinha, pelo menos, aqui não me deixa muito enganar, não. E pra finalizar, tem também esse aqui, ó, que eu acredito talvez que seja também o Christian Bale, tá? Por causa do cabelo aqui em cima. E no caso, a imagem mais no caso, chamativa de todas, que é essa aqui. O próprio Flash dividido em três pessoas. Flash do DCU, que a gente já conhece. O Flash do Universo 2, né? Da Terra 2, que eu vou chamar assim. Temos esse terceiro Flash aqui também. Que se eu tivesse que chutar, é o vilão do filme com toda certeza. E eu acho que pode ser ou Zoom ou Savitar, ou seja lá quem for, cara. Mas é um velocista com toda certeza, ainda mais por causa da pose aqui também, de como ele tá correndo, né? A próxima imagem é quem eu acredito que seja a Supergirl conversando com o Flash da Terra 1, né? Com a Flash do DCU. E eu acredito também que eles estejam, pelo fato de que a arquitetura é muito gótica e muito antiga, eu diria talvez que isso aqui seja, na verdade, a mansão Wayne do Michael Keaton, tá? Tá muito parecido, ainda mais por causa da arquitetura em si, ok? Aqui a gente tem o que eu acredito que seja a cena da invasão, à instalação militar que tá, pro, tá, no caso, mantendo em cativeiro Supergirl, né? E é o um momento que ela tá, no caso, fugindo de lá. Ela tava tá realmente presa por causa que ela tá descalça. E também só tá mesmo com um trapo, só mesmo protegendo ela aqui, certo? Temos aqui o Batman do Michael Keaton aqui embaixo. Temos também o Flash é, da Terra 2 e o Flash da Terra 1. E assim, essa imagem tinha é sido vazada pra gente há um muito tempo atrás, antes da data desse fandom acontecer, ou seja, em 2020. E este Flash tava, no caso, é, censurado, pra não revelar como spoiler, entendeu? Aqui a gente tem a Batcaverna. E assim, o que me mantém no caso a dúvida é, esse Batman, ele é o Batman do Tim Burton, ou é um Batman de outra realidade que tem semelhanças? Porque o Batmóvel é o mesmo, o Batman é o mesmo, o traje é o mesmo. Então, qual é a diferença do Batman do Tim Burton para esse que a gente está vendo aqui? Será que é o mesmo ou é outro completamente diferente? Porque essa Batcaverna ela é muito diferente do que a gente tem. Essa imagem também tinha sofrido uma censura né, nesse flash aqui atrás. né? Mas essa imagem aqui mostra pra gente os dois flashes e o Batman resgatando a Supergirl na realidade, né, que tá aqui atrás aqui. E eu reparei muito mais atentamente e eu percebi que essas flechinhas aqui tem kryptonita, ao que parece. Ao invés deles de utilizarem a tecnologia do sol vermelho, eles estão usando na verdade mesmo o própria kryptonita para poder manter a personagem presa, né? A gente tem também essa cena aqui que foi revelada pelo próprio diretor que o Flash, ele vai ter, no caso, uma variante, entre aspas, assim, né, mais jovem. E que ele não tem superpoderes. Então, essa é uma das explicações, porque também o Flash tá sempre, a maioria das vezes, meio, tipo, surpreso com qualquer informação que se envolva super-heróis, né? Principalmente no teaser que a gente teve da DC Fandome, quanto nos artes promocionais, certo? E aqui eu acredito que o Barry da Terra 1 esteja recriando o acidente que deu para ele o acesso à força de aceleração, aqui, ao Barry jovem, entenderam? Tanto que tem até, no caso, um frasco aqui de alguma coisa química caindo no chão, né? Provavelmente o tópico final realmente é ativar aqueles poderes que estão escondidos dentro do Barry, né? Aqui tem uma arte conceitual da Supergirl, que eu ainda assim não gosto muito dessa ideia de ter textura no traje, mas aqui é só mesmo uma piraminha agora. Batman do Michael Keaton, né? O traje aqui completamente novo, com novas texturas, com, um, no caso, tudo novo, na realidade, esse traje aqui tá, né? Principalmente o cinto agora que ele é totalmente preto, né? Ele não é mais... Um cinto amarelado, que no caso era muito chamativo, na minha opinião. Temos aqui, no caso, o Batman do Ben Affleck. A gente já chegou até a ver, na verdade, essa moto aqui sendo posta em prática, né? Como, no caso, gravaram as cenas dela. E eu acredito, pelo menos, que deve ser uma coisa muito difícil de dirigir essa moto, cara. Temos aqui também outra arte tu, que tinha sido vazada há muito tempo atrás. Só que ela também estava censurada de quem que era o outro passageiro que estava dentro desse veículo do Batman. E temos aqui, no caso, o Flash da Terra 2, né? E temos aqui também o Flash da Terra 1. Uma coisa muito esquisita é que ele tá com o traje clássico dele. O traje original do DCU. Não tá com o traje novo que a gente sabe que ele vai ganhar. E aqui também, que na minha opinião, o que mais me chamou a atenção foi o fato de que o Michael Keaton tá sem o lápis de olho aqui na máscara, entendeu? Porque todo mundo sabe que o Batman usava um lápis de olho pra poder, no caso, dar aquela profundidade na máscara com os olhos dele, né? Tanto que o próprio Batman do, do Robert Pattinson utiliza isso aí como um artifício pro filme, né? Aqui a gente tem, no caso arte conceitual do traje do flash novo e aqui é o traje dele desligado o traje começando a se acender principalmente por causa dessa parte vermelha mais vivo temos o traje já um pouquinho mais aceso e aqui o traje árvore de natal e aqui eu achei muito interessante que realmente mantiveram as botinhas douradas né tanto que, cara, vamos falar a verdade o Grant Gustin, que é o flash da CW ele demorou 5 ou 6 temporadas pra poder ganhar finalmente as botinhas douradas que ele tanto queria tanto que até nesse último pôster que saiu da última temporada aí é, deixaram mesmo só as botinhas no pôster. E eu achei muito da hora, cara. Achei muito da hora esse detalhe. E aqui a gente tem, no caso, o arte promocional do filme. Que é, no caso, os quatro principais protagonistas do filme, né? A Supergirl, aqui da Sasha Cale. Os Flash do Ezra Miller da Terra 1. O Flash do Ezra Miller da Terra 2, né? Com o traje do Batman completamente modificado. Com as orelhinhas cortadas aqui até. E o Batman do Michael Keaton aqui embaixo, né? E, obviamente, a cara de surpresa, porque ele é completamente noob nesse esquema de super-heróis, né, gente? E agora, vamos assistir ao vídeo promocional que de onde surgiram essas imagens conceituais E eu deixei, no caso, já legendado para vocês, então vocês podem ficar tranquilos que não vão ter que se preocupar com eu ficar parando para explicar o que tá acontecendo, beleza? Esta pessoa aqui é chamada de Jim Lee. Ele, no caso, é um dos artistas mais famosos da atualidade da DC Comics. E no caso ele faz muitas artes conceituais e ele tá conversando um pouquinho aqui sobre o multiverso, né cara? E eu achei muito legal o fato de que realmente ele inicia essa conversa aqui pra gente, né? A DC um Você pode... É, essa cena aqui, né? É a imagem que a gente tava discutindo agora há pouco, né? Só que, no caso ela tá sendo se afastando aos poucos. Sim. Ou seja, o Flash realmente é ligado ao multiverso. Então é a melhor maneira na verdade de explicar o multiverso no DCU, né? Assim como o Doutor Estranho, era a melhor maneira de explicar o multiverso, só que realmente foi feito de maneira porca. What are your You know, it's a dream. Being able... Esse no caso aí é chamado de Andy Muskieri, que é o diretor atual do filme, e ele já dirigiu outros filmes pra Warner Bros. já também no passado. Vocês provavelmente devem lembrar de It A Coisa parte 1 e Parte 2. E ele foi no caso o diretor desses filmes aí. Então eu tenho uma confiança boa que ele vai fazer um trabalho bem feito. Principalmente se ele tiver a chance de colocar algum elemento de terror no filme, né? O que eu acho bem difícil que a DC libera, mas nunca se sabe, né? Eu tô achando muito esquisito uma coisa, cara. É que eles estão usando cenas da Liga da Justiça do Joss Whedon, ao invés de usar do Zack Snyder. Eu sei que a Liga da Justiça do Zack Snyder não é um projeto que a DC se orgulha de ter publicado pra gente, né? De ter liberado pra gente. Mas ainda assim, cara, é melhor você utilizar um filme que foi feito através da comoção dos fãs do que você pegar um filme que tá cheio de polêmicas na parte dos bastidores e que nenhum ninguém basicamente do casting do filme gosta daquele filme de verdade por causa dos problemas que tiveram depois que o Joss Whedon assumiu a produção, né? Então assim, depender então, dependemos da Warner o que, que eles acham que é melhor para fazer, né? Affleck, I'm Batman. There's multiple Batmans. Keaton said that he'd love to be Batman again. Cara é tão bom mano, rever o Michael Keaton realmente usando o traje de volta do Batman velho. Eu tô achando que essa cena aqui deve ser do primeiro filme do Batman na realidade, deve ser o Batman 1989. O que é muito interessante porque até agora só vai utilizar uma cena do Batman no retorno, né? Que é, no caso a cena que ele tá no caso ali do escuro ali e no caso ele é iluminado né pelo símbolo do Bat-sinal, né? Que é aquela, aquela cena, cara, por mais que o pessoal fale que é clichê, é foda, mano, aquela cena lá. Aquela cena é incrível. que knows that Batman like no one else Batman. There's there's a... Há mais do que Batman. Ah, chega, Esper. Já deu, já. A gente já entendeu o que que, que você quer falar. E aí, temos a Bom, aqui, no caso, a gente tá com a Sasha Kaye, né? Que, no caso, vai ser a Supergirl. ela tá no meio da produção com o pessoal aí. E, bom, promete deve ser o momento que eles vão, no caso, ensinar ela a voar, né? Bom, talvez você Ó, essa cena aqui é, na verdade, um bate-papo que ela e o diretor tiveram na época que ela tava para poder descobrir se ela tinha ganhado papel ou não. E esse negócio que tinha vazado pra gente... Ela mostrou nossa conversa inteira, eu acredito. E, cara, é muito legal a reação dela, velho, quando ela descobre que realmente ela vai ser a Supergirl. Supergirl. Eu ainda acho esse negócio muito esquisito, cara, a maneira como ela tá voando aqui. Eu não sei se por, é por questão mesmo de segurança, né, por causa de ser a primeira vez que ela tá mexendo com um negócio de esquema de voo. Mas, assim, esse negócio de ficar com, essas, com esses braços aí levantados aí, mano, eu achei muito esquisito. Porque se for assim no filme, cara, vai ficar parecendo meio que um Highlander. Não vai faltar mesmo os cabos aparecerem só, pra ficar exatamente igual. Why? Every day is the coolest most exciting thing for me. Você gosta de Hard. Viadinha, né como para poder dar uma aliviada no clima. Michael Shannon, O Zod. Cara, eu tô muito ansioso para ver esse cara voltando a fazer o Zod, velho. Tanto que tinha avançado pra gente até que ele no caso, ele ia parte, parece que ia conversar até com o Barry Allen do Ezra Miller, velho. E parece que ele no caso ia ser o vilão desse universo aí, te deu e tal, porque como o Carl Léo nunca veio pra Terra, a cara que veio no lugar, né, a cara Zorel. E ela, no caso, que enfrentaria o Zod, só que ela perderia a batalha, e aí o Flash ficaria voltando no tempo toda hora pra poder tentar, doito, de, de consertar essa linha do tempo e pedir uma, uma forma de derrotar o Zod de uma vez por todas. Eu não sei, cara, é muito maluco esse roteiro que eu vi até agora. Eu não tô botando nenhuma fé, cara, que ela vai fazer uma participação realmente significativa no filme, velho. Eu queria muito que eles utilizassem realmente a ideia do Flashpoint, né? De ter a Terceira Guerra Mundial por causa, provocada por causa da Mulher Maravilha e do Aquaman, né? E aí, no caso, a Guerra dos atlantes contra as Amazonas tipo meio que dá um fim na história do, da humanidade, quase, né? Barry young Barry. Ó, pra quem não sabe, tá bom? Esses brilhos aí que a gente vê, na, essas luzes piscando, é o que o pessoal dos efeitos especiais, depois na pós-produção, utiliza como referência para criar o efeito do Flash, tá? vocês pegarem os bastidores do Liga da Justiça do Zack Snyder, Aquela cena que o Barry ele vai salvar a Iris West naquela cena em slow motion, você vê que quando ele corre, aquelas luzes se acendem, né? Umas luzes se acendem, que é o que eles usam para, no caso, iluminar ele e também dar uma sensação de que os raios estão iluminando a pele dele, né? É muito legal, cara, essa improvisação. Eu tô mesmo na dúvida que Liga da Justiça, que é essa que a gente não conhece, cara, porque eu não vi no 2017 uma Liga da Justiça de verdade, realmente que fosse poderosa e muito menos no Zack Snyder Justice League, aquela liga do lá, não tá completamente unida ainda para mim, tá? As Bruce Wayne is like a retired vigilante, a half solar powered alien and two idiots. Good luck with that. There are Olha, essa frase aí realmente tá me deixando meio curioso, porque assim, ela tá falando que existem versões o suficiente de Geral isso para poder emocionar a gente, principalmente de todas as gerações. Eu não espero nada menos, cara, do que ver a Michelle Pfeiffer aparecendo como Serena Kyle no filme, cara. Eu não espero menos do que isso. Também não ter tipo um Birch Ward da vida. Eu não sei se. Não sei se o Birch Ward tá vivo ainda, mas pelo menos o Birch Ward apareceu sentado Ou até fazer um efeito especial meio maluco do Adam West aparecendo pra gente como Batman. Eu não sei, cara. Mas. Ou pra poder realmente emocionar todas as gerações, tem que fazer isso aí. Entendeu? Tem que realmente enlouquecer o roteiro vai fim aqui. To pull the heartstrings of every generation in this film. I embrace the fact that these underdogs are going to save the world. This is like the most... Olha, eu não tô botando nenhuma fé velho, nessa frase do Ezra Miller aqui, velho. Eu não tô botando nenhuma fé. Porque assim, a gente já recebeu essa promessa tantas vezes, não esse é o projeto mais ambicioso de não sei o quê e que vai realmente impressionar o pessoal de vez, sabe? Mas assim, cara, no meio das vezes, quando isso acontecia, a gente só ficava meio tipo, ah, legal, mano, ficou legal. Não me impressionou tanto, mas achei legal. Ou até, que lixo, né? Era normalmente sempre essas duas reações quando o povo falava alguma coisa dessa. Porque nem no Guerra Infinita e no Ultimato eles falavam essas coisas, velho. E realmente foi, funcionou de uma forma muito boa, né, na verdade, né, cara? Vamos falar a verdade, o Ultimato e o Guerra Infinita foram a melhor coisa que teve, na minha opinião, de super-heróis da Marvel na época, né? Eu duvido. Eu duvido bastante, Ezra. Mas vamos ver então onde esse negócio vai. Stop right there. I'm in. E essa foi a minha análise completa do vídeo promocional de The Flash. Olha, eu digo pra vocês uma coisa, eu tô muito com o pé atrás pra poder ver esse filme agora, mas assim, dependendo do que eles lançarem pra gente no trailer oficial, quando finalmente decidirem lançar, né, porque o filme já vai sair em junho desse ano, então assim, dependendo do que eles lançarem pra gente nos trailers, eu vejo, dependendo do caso, eu acho que eu vou segurar um pouquinho, vou esperar sair na HBO Max, se tiver de Max até lá ainda, tá bom? Então é isso, meu povo. Muito obrigado a todos que viram esse vídeo aqui até o final. Se eu esqueci de analisar alguma coisa, por favor, você é mais medo de colocar nos comentários aqui embaixo, tá? Deixa o like pra você me avaliar meu conteúdo. Não esquece, se você for novo no canal, se inscreva aqui embaixo. Eu tento sempre postar vídeo quando posso. E eu gosto muito de trazer vídeo pra vocês, tá? Não esquece de ativar o sininho pra sempre ser notificado quando eu postar um vídeo novo. E se você quiser um pequeno plus, recomendo bastante que você me siga no Instagram, porque lá eu aviso um dia de antecedência quando vai sair um vídeo novo, beleza? Então eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, fique com Deus, falou, valeu e tchau, tchau. Oh!